Salve, salve rapaziada beleza Brasil, são E aqui no vídeo hoje eu vim trazer mais um, um jogo aí Que pode contar mais um no perfil da Steam E que drop cartas colecionáveis Então vamos lá pro vídeo Bem, esse site aqui, o Give.Club Tá doando 3 mil chaves do jogo Lord of the... The Dark Castle, que pode contar mais um no perfil da Steam e que dropa cartas colecionáveis. Bem, primeiro vocês criam uma conta desse site, depois vocês confirmam a conta do e-mail de vocês. Vocês precisam ter 5 níveis no perfil da Steam e precisam jogar o jogo que eles estão pedindo aqui por 20 minutos. Você clica aí em cima do nome aí que pede e baixa esse jogo aqui, o Daydream Prologue. Clica em jogar e clica para instalar aí. Aí confirma tudo aí, avançar, espera carregar. Conclui, baixa o um jogo, espera o jogo baixar e depois clica em... Depois joga por 20 minutos o jogo. Eu vou jogar aqui por 20 minutos e já volto. Certo, depois de ter jogado o jogo aí por 20 minutos, agora vocês voltam lá no site do Give Club. E vocês têm que adicionar um jogo à lista de desejo. Que é o... My Color in Book Transport. Adiciona a lista de desejo e tudo certo. Agora clica na bolinha... É, para confirmar se vocês fizeram tudo E esperar de 1 um a 2 minutos Certo, confirmou aqui Agora clica em obter código do produto é, Verifica para vocês terem certeza que não é um robô E depois clica em obter código do produto Agora que... Agora como vocês podem ver aí Já tá aí a chave do jogo, né? Agora vocês clicam no símbolozinho da Steam Vai abrir a página da Steam Agora clica em continuar E pronto Agora vocês podem ir no perfil da Steam. Aí é, não contabilizou mais um no perfil da Steam, não sei porquê. Mas diz que o jogo dropa cartas colecionáveis. Então não deu pra entender, né? Não conta mais um no perfil da Steam, mas dropa cartas colecionáveis. Não deu pra entender, né? Mas é isso aí. Bem, galera, o vídeo é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!